nas mãos o elmo de Hador, como se fosse detentor de um grande tesouro e disse palavras corteses a Altiva será a cabeça que usar este elmo, que foi usado pelos progenitores de Húrin. Eu já fiz alguns vídeos sobre outras armas e artefatos, os links estão na descrição e no final do vídeo você pode conferir uma playlist exclusiva. Mas antes de tudo se você ainda não se inscreveu no canal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 O elmo de dragão de Dorlómin, também conhecido como o elmo de Hador, era a herança da casa de Hador e também foi usado por Túrin Turambar. O elmo de dragão foi feito por um anão para um anão e era muito grande e pesado para um elfo. Até os homens achavam que o elmo era muito grande e apenas Hador e alguns dos seus descendentes tinham a força para usá-lo. O elmo era feito em aço cinzento adornado de ouro e nele estavam gravadas runas de vitória. Possuía um poder que protegia de ferimento ou morte quem o usasse, pois a espada que o golpeasse se partia e a flecha que o atingisse desviava-se para longe. Tinha uma viseira ao modo daquelas que os anãos usavam em suas forjas para proteger os olhos e quem o usasse infundiria temor nos corações de todos os que o olhassem, mas se manteria salvo de dardos e de fogo. Em cima do elmo havia, como desafio, uma imagem dourada do dragão Glaurung, pois o elmo fora feito logo depois de sua primeira saída pelos portões de Morgoth. O elmo de dragão foi forjado algum tempo depois da Dagor Aglareb, a Batalha Gloriosa, em 260 da Primeira Era, pelo anão ferreiro do reino de Nogrod, Telhar ou Teuxar, a aportuguesando aqui, foi feito para o Senhor Anão Azaghal. Azaghal então deu de presente a Maedhros, um dos sete filhos de Fëanor, como recompensa por este salvar sua vida e seu tesouro, quando Azaghal foi emboscado por orcs na estrada dos Anãos em Beleriand Leste. Maedhros, por sua vez, passou para o seu primo Fingon, e em 416 da Primeira Era, Fingolfin, o Alto Rei dos Noldor, deu o domínio de dor Lomin a Hador, Cabeça Dourada, e o fez senhor dessa região. Para comemorar o evento, Fingon presenteou Hador com o Elmo de Dragão, que se tornaria uma herança de sua casa. Por fim, o Elmo foi chamado de Elmo de Dragão de dor Lomin, por conta da região de dor Lomin, onde Hador se tornara senhor, e também foi chamado de Elmo de Hador. Então temos esses dois nomes para esse elmo. Hador e seu filho Galdor o usavam frequentemente em combate e os corações de suas tropas se exaltavam quando o viam erguido bem alto em meio ao combate e exclamavam Mais vale o dragão de Dorlomin que o lagarto dourado de Angband. Obviamente fazendo referência ao dragão Glaurung, seu grande inimigo. Infelizmente, Galdor não usava o elmo quando uma hoste de orques atacou Elthelsirion e Galdor foi morto por uma flecha. Seu filho Húrin herdou o elmo, mas raramente o usava, talvez por ser de estatura mais baixa e maior orgulho. Após sua captura por Morgoth, sua esposa Morwen guardou o elmo e depois o enviou a Doriath para o rei Thingol Capagris. O rei o tratou com solenidade e o apresentou a Turin, filho de Húrin. Quando Turin cresceu, ele solicitou o elmo, entre outras armas, para lutar contra os exércitos de Morgoth em Dimbar e nas fronteiras do norte de Doriath. Assim em Beleriand soube-se que o elmo de dragão fora visto novamente e muitos pensaram que Húrin havia voltado. O elmo foi deixado em Doriath quando Túrin fugiu de lá, mas o elfo Beleg o levou consigo em sua missão de encontrar seu amigo. Ele entregou o elmo a Túrin quando eles se encontraram no monte Amon Rud. Juntos com suas armas, Túrin e Beleg venceram muitas batalhas. Túrin era terrível nas batalhas e tinha muitos títulos. Um deles tinha relação com o elmo, Gorthol, o elmo temível. E assim a fama dos feitos dos dois capitães se fazia ouvir, até mesmo na cidade oculta de Gondolin e também em Angband. E a região que eles protegiam entre o rio Teglin e a fronteira oeste de Doriath foi chamada de Dor Quarthol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 o destino final do elmo de dragão não é mais abordado em um Silmarillion publicado, nem no capítulo Narn e Húrin, em Contos Inacabados, e consequentemente nem em Os Filhos de Húrin. Mas nos apêndices e notas de Contos Inacabados é dito que após a destruição da fortaleza dos proscritos em amon Rud, de alguma forma o elmo deveria reaparecer em posse de Túrin, no reino de Nargothrond, mas lá em Nargothrond Túrin não usava o elmo para que não o revelasse, mas o usou quando foi a batalha de Tumhalad, onde se diz que usava a máscara dos anãos que encontrou nos arsenais de Nargothrond. Ainda nesse apêndice está escrito que quando Túrin encontrou Glaurung, o dragão zombou dele, dizendo que certamente Túrin afirmava ser seu vassalo e servidor já que portava a efígie ou imagem de seu senhor na crista do elmo. No que Túrin respondeu dizendo que o dragão mentia e sabia que a imagem fora feita para escarnecê-lo, e enquanto houvesse alguém usando o elmo, a dúvida sempre havia de assolar o dragão com o temor de que o portador do elmo o matasse. Que foi o que aconteceu, né? Túrin matou Glaurung. Olha o spoiler aí. Mas essa provocação toda do dragão era para fazer Túrin levantar a viseira do elmo, que o protegia de olhar diretamente nos olhos de Glaurung. Mas Túrin com orgulho ergueu a viseira e caiu no encantamento do dragão. Por fim, no 11 primeiro volume da história da Terra-média, em The War of the Jewels, ou A Guerra das Joias, está escrito que Túrin levou o elmo para Brethel. Ou que após a sua morte, os Homens de Breth de alguma forma recuperaram o Elmo e que o novo senhor dessa região o entregou a Húrin. Após isso não temos mais notícias do Elmo. Sendo uma herança dos Homens, durante a série Os Anéis de Poder, colocaram o Elmo em uma cena em Númenor, em uma sala cheia de relíquia dos homens de renome. Mas nada está escrito sobre isso. What?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 Cristianismo é o Senhor dos Anéis Se você comprá-lo Nesse link da loja do Bolseiro Eu vou fazer uma dedicatória Exclusiva para você E te enviar um brinde Você também ajudará se você se tornar um membro do canal Então ajude o canal A salvar o condado das mãos de Saruman Curta a página no Facebook E siga o Bolseiro lá no Instagram Estamos chegando em 50 mil seguidores Então me ajudem aí A divulgar o perfil do Bolseiro no Instagram